E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e, galera, é o seguinte, já estamos aqui de volta e hoje nós vamos resgatar todas as últimas recompensas do Passe Royale Esse passezão aqui ó, que a gente viu, eu já fechei apenas as lendas E eu já fechei aqui, deixei aqui os cinco últimos níveis pra resgatar A gente vai resgatar junto, vai abrir baú e vai jogar também, beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar resgatando aqui já esse baúzão Vem com cartas épicas Muito bom, não vou trocar porque tá tranquilo Eu só precisava desse aí mesmo do Destruidor de muros e veio Tá de boa e nós vamos quebrar o um de ouro Pra trocar Também não vou trocar porque também tem a jaula do, do Goblin Brigão, então tá de boa Veio bem, 4 mil de ouro, tá bom Maravilha, tem mais aqui, mais um baú Pra gente abrir Beleza, veio ali Ah, vou tentar pegar aqui o, o Goblin Brigão Deixa eu ver se vem Não veio por enquanto não veio por enquanto Por enquanto não, não veio Bom, vamos abrir mais um aqui, mais um baúzão Não veio também, vamos tentar pegar Será que aparece Terremoto Mega servo Não veio, acho que não veio Acho que não é vir, não veio Beleza, tem mais um aqui, vamos abrir mais um Uh, ah, veio, veio. agora veio, agora veio Eu Já vou pular então, tá tranquilão, maravilha Agora a gente tem o ouro Vamos resgatar o ouro aqui, galera Já resgatado, vamos pegar o... Um outro baú, veio o Goblin Brigão, tá tranquilão. Vamos tentar ver se a gente pega aqui o destruidor de muros, o quebra-muros. Se não pegar, tá tranquilo. Bora lá, espelho e lançador. Tá bom, não tem problema. Agora a gente resgata a parte mais legal, galera. Que agora é resgatar o token lendário. Pra gente poder trocar por um, uma carta lendária que a gente precisa. Vamos... Abrir esse baú aqui, o último baú de ouro Que a gente tem, já pegou aqui algumas cartas que eu queria Vou trocar aqui pra ver se pega O destruidor de muro, quebra-muro Hum, por enquanto não Cuia, não Tá, beleza, agora é a hora De escolher a carta lendária Molecote, bora lá, vamos abrir Dois, dois baús aí que a gente vai escolher A carta lendária, dá pra trocar Sete vezes, deixa eu mostrar pra vocês Aqui minhas, as cartas lendárias Que eu queria, deixa eu ver, deixa eu só pegar aqui Cartas lendárias aqui A gente tem aqui ó, as lendárias é, O que eu quero é botar meu pescador pro nível 12 Isso aí eu quero muito botar meu pescador pro nível 12 O Mega Cavaleiro também dá pra botar pro nível 12 Então é bom também E o Arqueiro Mágico Então é pescador nessa ordem Pescador, Mega Cavaleiro e Arqueiro Mágico Beleza? Essa é a ordem que eu quero Vamos ver se a gente dá sorte então Partiu pra primeira, vamos lá então A carta lendária que vem Primeira vez aí pra gente é Arqueiro mágico pra bater 9 barra 10 Bom, 9 barra 10 Eu vou, eu vou deixar Esse aqui, eu vou deixar esse aqui Pra poder ver, de repente a gente pega no próximo Já mais uma, aí ah, a gente já conseguiria Aí pegar e fechar Vamos lá, vamos mais uma então Mais uma carta lendária agora pra gente aqui Mais uma vez, foi Mago de gelo Mago de gelo, essa aqui eu vou trocar Vou tentar trocar, vamos ver o que vai vir Trocamos princesa, não é o que eu quero ainda Tenho mais seis vezes ainda Lenhador, já tá no nível máximo, não quero Tem ali cemitério É boa, mas não quero dessa vez Domadora, eu já tenho pra ir pro nível Pro próximo nível, já não quero mais, tá tranquilo Lava round, já tá no nível máximo oh meu Deus, pescador, boa Boa, pescador E arqueiro mágico, conseguimos as duas cartas que eu queria E duas das três cartas que eu queria, tá ótimo Maravilha, pescador aí pra poder subir Pra mais um nível, pegamos todas as recompensas Do passe royale, vamos abrir agora Esse baú mágico aqui também Tem mais um baú da hora pra gente abrir também Tem a jaula, tem esqueletos, terremoto Espíritos, golem de gelo Destruidores de muro, boa Destruidores de muro e jaula, tá beleza, tá GG Aí a gente vai deixar esse aqui na fila E vamos agora abrir este baúzão aqui Sim, o baú do rei lendário Vamos ver se vai vir aí uma Carta lendária bacana pra gente que a gente precisa, vamos ver Temos aí duas cartas, aqui não tem problema, tanto faz Aqui eu vou pegar... Ah, aqui já tá no nível máximo, já deu meu destruidor de muro. Já, já foi pro nível máximo Tá tranquilo, então nada muda aí da escolha que eu fizer aqui, tá tranquilo Qualquer escolha aqui pra mim é diferente já tenho cartas pra ir pro nível máximo, só não tem ouro, né Aí já fica difícil Bom, bora mais uma aqui, agora já tenho também aqui, tá tudo no máximo, agora vamos pra carta lendária Todo mundo rezando pra que venha um arqueiro mágico, ou um pescador, ou um mega cavaleiro. Bora lá então, tá valendo, e é agora, mano. Só foi, só foi. Rufi os bambores, nenhuma das duas veio. Fantasma real e dragão infernal, mano. Fantasma real e dragão infernal. Eu vou pegar o fantasma, porque... Com 7 20, não 5 20 Então vamos tentar ver se a gente consegue chegar mais próximo Dele aí, tá tranquilo, também dá pra usar Pra, pra trocar também Vamos resgatar aqui as, as missões Que a gente já fez, acho que dá pra gente até abrir esse baú De ouro que vem aí também Tem mais uma aqui, show de bola E aí tem mais uma aqui Agora pra fechar e pegar esse baú Também, a gente recompensa Aqui a gente já vai pra outro baú Pra, pra completar as missões, vamos lá então Tem aqui bastante coisa, a próxima é Um baú mágico, mano muito bacana Bom, agora vamos jogar uma partida com um deck que a galera tá usando Eu vou jogar e vamos ver o que vai dar Eu não sei se vai dar bom ou se vai dar ruim O que importa é que vai pro ar de qualquer jeito, mano Vai ser da hora, mano Vamos fazer o seguinte É o deck, é esse deck aqui Cadê? Oh, oh. É esse deck aqui, ó O deck de clone Que utiliza aí o esqueletão, bruxa, lenhador Valkyria, também tem aí o, a, as arqueirinhas, flechas, clone, muito bom. E a Tesla. Eu não tenho dinheiro pra poder upar ouro pra poder upar nem o esqueletão, nem a Valkyria e nem a Tesla. Mas acho que dá pra brincar dessa forma. Vamos brincar dessa forma e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Eu quero só ver então. Bora partir! Vamos lá, então! Partida rolando aqui contra o Bloco do Rock Clube! Vamos que vamos, então! Vamos ver se vai funcionar, hein? Vamos ver se vai funcionar, hein? Quero só ver qual que vai ser a ideia. Já vamos ver ali qual que vai ser, do se o cara, se ele vai jogar... Vou botar aqui nossa Tesla aqui também, então. Eu quero rodar pra ver se eu tô com o Esqueletão, né? Porque é muito importante, né, mano? Esqueletãozão é o que vai dar ajuda pra gente, né? Vou botar a Valkyrie aqui. Ele botou Cavaleiro, tá bom. Duas cartas aí que se entendem. A Tesla ali tá dando aquela ajuda boa lá de trás, tá tranquilo. Uh, vamos... Ele tem log bait Não, não é log bait não. Não tem Fornalha, não é possível que seja log bait Então eu joguei a Flash. Eu acho que não é, vamos ver Botei aqui minhas arqueirinhas pra poder ajudar ali a travar Aqui, nossa, é log bait É log bait, mano, meu Deus Caraca, mano, log bait com fornalha, meu amigo Meu Deus do céu, não é com torre inferno? Não é com... que doideira, mano Vamos ter que ficar ligeiro agora, então Pra poder dar o... a resposta Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos botar aqui a nossa Valkyria Pra poder dar dano em tudo ali que aparece Já vai dando dano, beleza Conseguimos ali passar com tudo Agora sim a gente começa a tentar fazer o nosso nosso combo entrar Eu não vou mais usar as flechas, não vou mais usar as flechas Vou deixar as flechas guardadinhas ali pra poder é, pegar o barril Porque é o que, é, que importa ali, vai ser o que importa pra gente Vamos ver se a gente roda nosso deck aqui e vamos ver se encaixa, né? Ele tem fornalha, fornalha vai ser bom pra ele Vamos ver se dá pra encaixar ali o clone Nesse nesse deck aí Vamos ver, vamos ver como vai ser ah, Clonamos, clonamos Já clonamos, ai caiu ali Vai ser muito bom pra ele Esse né cavaleiro, né? Vai dar uma bela de uma ajuda Opa, opa, acho que encostamos ali Acho que encostamos ali Bateu ali, conseguimos encostar Foi muito bom Agora aqui as flechas aqui, meu amigo Agora a flecha aqui tá guardadinha pra você, mano Você é louco, vai pensando, vai Vai pensando, vai Vamos lá, vai pensando, vai Vai pensando, vai Já botei aqui minha Minha tesla pra dar aquela ajuda também Pra defender e pá Já vai dar o dano ali, porra Boa, boa, boa demais, boa demais Já vai esqueleto gigante, agora a gente tem aí A tentativa de tentar Fazer, encaixar, pegar o clone ali Tá um tranquilão Vamos ver se vai botar a Valkyrie aqui desse lado Flechas agora aqui para poder counterar, tá tranquilo Vou botar mais um lenhador aqui, vamos ver se vai, se vai dar bom E botar a Arqueira aqui de trás para ver se consegue ajudar ali também Vamos clonar aqui, ai meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver. pode ser que dê bom ali, hein? pode ser que dê bom ali hein? Vamos ver, vamos ver se vai dar bom isso daí, deu dano Arqueirinhas, deu, demos, conseguimos dar um dano Conseguimos dar um dano Vou deixar as flechas aqui guardadinhas Pra poder atirar ali, ó, pegar ali de buenas Boa, conseguimos Vou botar aqui a minha O meu lenhador ali pegar a, a princesinha dele Vocês veem que é um, um, uma partida bem chata E bem estratégia ali né? Porque você tem que fazer certinho as coisas Senão você perde a partida É bem complicado É bem complicado vamos lá vamos lá botei ali botei aqui também e vamos e vamos botei boa ai vai tomar dano ali vai tomar dano ali mas vamos um, tentar ver se a gente consegue nossa ele tem que ele tem torre inferno que que que que Clonamos, clonamos tudo ali, meu amigo do céu Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Bate, bate, bate, bate bastante ali Vai batendo, vai batendo, vai batendo Meu amigo, levamos a partida Meus manos Que que é isso, meu mano Acertamos a partida, deu bom Conseguimos, ele tinha fornalha E tinha a, a, a Torre Inferno, que que aconteceu Aqui, manos Que que aconteceu aqui, manos Cara, vamos dar uma olhada nesse deck, não é possível Tem que olhar esse deck Vamos ver aqui, ó, registro Olha o deck dele Mercavaleiro, Cavaleiro Aí tem o Barril de Goblins, Princesa Gangue de Goblins é, Tem ali o Zap e tem Mano do céu, tô em Inferno e Fornalha Meu Deus Deus do céu Bom, o que eu sei é que deu bom pra mim Não foi nada ruim, então deu bom demais E com isso a gente fecha o vídeo aqui Muito obrigado a todo mundo que esteve na live Aí Eu tô em live nesse momento, inclusive Quem não sabe, quem não sabe link do Facebook Tá aqui embaixo na descrição, link do editor Tá aqui embaixo na descrição E só vem com a gente porque tem live todos os dias No Facebook Tamo junto galera, é nóis, muito obrigado, falou Foi! Ouvi dizer que quem curte E se inscreve